No legendário universo criado por Tolkien, nós temos muitas coisas interessantes e uma delas é a espada feita do ferro de um meteorito. Angla Hel foi uma espada forjada pelo elfo escuro Eol, a partir do metal de um meteorito. A lâmina era negra e era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 Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! No vídeo de hoje conheceremos a história da espada Anglachal, que mais tarde foi reforjada e empunhada por Turin Turambar. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo.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 O CH tem um som aspirado, como J em espanhol, ou CH em alemão, como por exemplo, o nome do músico Sebastian Bach. É um som um pouquinho difícil de pronunciar, porque ele não é comum na nossa língua portuguesa, mas com o tempo você se acostuma. Anglachel contém os elementos em sindarin, ang, que significa ferro, e lach que significa chama que salta, e o último elemento é El, que significa estrela, ficando então mais ou menos ferro da estrela flamejante. O ferreiro Eol, o elfo escuro, forjou duas espadas com o ferro de um meteorito, Anglachal e seu par Angiral. Ele deu Anglachal ao rei Thingol, capa gris, como tributo e de mau grado, para ter licença de habitar na floresta em Nan Elmorth. Mas seu par Angrel, ele guardou consigo até que lhe foi roubada por Maeglin, seu filho. Angrel era uma espada de grande valor e tinha esse nome porque fora feita de ferro que caíra do céu como uma estrela cadente, podia cortar todo o ferro tirado da terra. Apesar da espada ser de grande valor, o rei Thingol não chegou a usá-la, pois Melian, a esposa do rei, o avisou que havia malícia na lâmina e que o coração sombrio do ferreiro ainda habitava nela. Então a espada permaneceu por um tempo no arsenal do rei em Menegroth, as Mil Cavernas. Até que em 487 da Primeira Era, Thingol permitiu que Beleg, arco forte, escolhesse qualquer espada de seu arsenal, menos a sua própria espada, Aranruth para usar em sua busca por seu amigo Turing e Beleg escolheu mesmo sendo alertado por Melian sobre a malícia da espada e que ela não amaria a mão que serve e nem ficaria com ele por muito tempo, ainda assim ele a respondeu dizendo que iria empunhá-la enquanto pudesse. No entanto, após encontrar seu amigo Turin, Beleg não voltou para Doriath, mas lutou ao seu lado nos anos seguintes, até que após terem seu esconderijo em mão Rud, invadido pelos orcs Túrin foi capturado e levado cativo para Angband. Beleg ficou gravemente ferido, mas não foi capturado. Min, o anão miúdo que traiu Túrin em companhia, tentou matar Beleg utilizando Anglachel, que estava caída no chão. Mas mesmo muito ferido, Beleg recuperou a espada e golpeou o anão, que fugiu aterrorizado e gemendo. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Após se recuperar dos ferimentos, Beleg seguiu o rastro dos orcs para tentar resgatar Turin, e após encontrar o elfo Gwyndor na floresta de no Fuin, eles conseguiram encontrar Turing em um acampamento dos orques. E quando todos no acampamento estavam dormindo, Beleg tomou seu arco e na escuridão flechou os lobos sentinelas um a um e em silêncio. Então correndo grande perigo, eles se aproximaram e acharam um Turing com grilhões nas mãos e nos pés, amarrado a uma árvore seca, mas Turing estava sem sentidos no sono de grande cansaço. Beleg Gwyndor conseguiram levar Túrin para fora do acampamento, mas não conseguiram ir muito longe, então Beleg sacou sua espada Anglachell e com ela cortou os grilhões que prendiam Túrin, mas a lâmina deslizou conforme ele cortava as cadeias e o pé de Túrin foi picado com ela, então Túrin foi tomado por um despertar repentino, cheio de fúria e medo, e vendo que alguém se inclinava sobre ele com uma lâmina, pôs-se de pé de um salto e um grande grito. Acreditando que os orques tinham vindo de novo para atormentá-lo, ele agarrou Anglhel e matou a Beleg Cuthalion, pensando que fosse um inimigo. Após a luta, achando que estava livre e pronto para enfrentar os inimigos, uma tempestade se aproximava e com a luz de um relâmpago, Túrin olhou para baixo e viu o rosto morto de seu amigo Beleg. Então ficou parado feito pedra e em silêncio, encarando aquela morte horrenda, reconhecendo o que tinha feito e tão terrível era o seu rosto, iluminado pelo relâmpago que chamejava à volta deles, que Gwyndor, temeroso, lançou-se ao chão e não ousou erguer os olhos. Após a morte de Beleg, as bordas de Anglachel ficaram opacas e de um preto mortal, e por enquanto deixaram de brilhar com um fôlego pálido. Isso aparentemente foi atribuído à sua sensibilidade, pois Anglchel parecia estar de luto pela morte de Beleg. Turing foi com Gwyndor para Nargothrond, e a espada Anglchel foi reforjada para ele pelos hábeis ferreiros de lá, e embora continuasse sempre negra, suas bordas agora brilhavam com fogo pálido, e ele lhe deu o nome de Gurthang.